Saudações delícias sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu eu sou Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso Sim, é o que vocês estão vendo aí mesmo Mortal Kombat Mythology Sub-Zero Remake feito por um fã na Unreal Engine 4 E o resultado, meus amigos, vocês vão ver daqui a pouquinho, ficou muito da hora e até deu uma melhorada um pouco em termos de mecânica se comparado à sua versão original. Então se você já está curioso, deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do youtube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E um recadinho rápido aqui, pessoal, eu vou deixar o link do vídeo do cara, onde ele mostra o remake e tudo mais, e também como vocês podem fazer para poder baixar esse remake caso vocês queiram jogar aí no PC de vocês? Tá? Vai estar tá aqui embaixo no comentário fixado, basta acessar lá, fazer todo o processo direitinho e pegar essa parada. E assim, com relação ao processo desse remake, eu vi que ele já tem um bom tempo que ele tá circulando um pouco mais de um ano, eu acredito até. E até então não tivemos mais atualizações Só temos uma fase disponível, além do modo treino E um bônus level, como vocês podem ver aqui E além disso, do Sub-Zero, nós temos a possibilidade de jogar também com o Ermac nessa parada, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês aqui jogando com o Sub-Zero Mostrando as mecânicas da primeira fase e tudo mais Um pouquinho do level bônus, que é bem difícil, diga de passagem e aí depois eu trago outro vídeo, se vocês quiserem, mostrando o gameplay do Ermac nessa versão remake feita por fã aqui do jogo. Então vamos lá, meus amigos. Vamos primeiro aqui no How to Play. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui o volume que eu dei uma baixadinha só pra gente poder fazer essa introdução. Vamos lá, ó. Aqui... É o jogo já rodando num how to play, num training, sabe? No modo treino aqui, antes mesmo da gente passar para a primeira fase, só pra gente poder treinar um pouquinho dos comandos. E logo de cara, mano, vocês já podem perceber que eu tô virando o personagem com muita facilidade para esquerda e para direita. Vocês lembram que no jogo base, lá no jogo original, quer dizer, a gente precisava apertar um botão para ele poder ficar alternando as posições? Então, nesse remake que o cara fez aqui, você não precisa mais fazer isso. Isso já é um ponto extremamente positivo. É, no controle do personagem e nas mecânicas e durante o gameplay também É só dar um toque pra direita ou pra esquerda que ele já vai, entendeu? Os botões aqui são muito simples, inclusive ele adicionou mais alguns combos que eu não lembro de ter no original Entendeu? Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó Vou até subir aqui, ó Vocês podem ver que o Sub-Zero, ele tá com um aspecto bem parecido do Sub-Zero do Mortal Kombat 4 As vestes e tudo mais, até aquela espécie de orelhinha que ele tem aqui na cabeça, lá agora quando ele coloca os braços cruzados e tal Tá muito da hora, cara, o gráficozinho assim, pá, feito no Unreal Engine 4, nesse remakezão que ele fez, tá muito legal E aqui a gente já tem um daqueles inimigos, aqueles inimigos característicos que a gente encontra no jogo original Também refeito, no, com aspecto mais 3Dzão e tudo, e tá muito legal Negócio de combo, né, que eu tava falando com vocês, ele adicionou esse combo aqui a mais, ó Que ele dá essa opção de você mandar o personagem pra cima e encaixar um gelinho ali, pular, bater nele e fazer um gelinho no ar também. Que vocês tenham as possibilidades ó. ó. você fez aqui, ó. Lá. Aí você pode fazer um gelinho, eu fiz errado. Ó, vamos lá. Caramba, pera aí, ó. Vamos lá, volta aqui. Volta aqui. Só que meu personagem não tá pulando, vamos lá. Ó, não pegou, mas dá pra poder fazer, entendeu? Dá pra poder encaixar. É só pegar o timing direitinho. E os poderes aqui, ele já deixou habilitado para nós Os três poderes do sub Zero, sim Os basicões mesmo, que é o gelo pra frente O clone de gelo e... O slide, né? A rasteirinha. Famigerada do Sub-Zero aí. Que a gente consegue fazer uns um combinhos bem legais com isso aqui, ó. Jogando o cara pra cima e tal. Tipo, da voadora e finaliza com a rasteirinha aqui também. Então, assim, ó, tá vendo? A gente poderia ter esperado um pouco mais encaixado a rasteirinha. É bem legal isso daqui, dá pra gente poder ir treinando antes mesmo de entrar na primeira fase pra gente poder se acostumar com os controles. Mas eu senti que tá um pouquinho mais fluido do que é o jogo original. Então tá bem mais gostosinho de jogar, vamos dizer assim. Mas em termos de dificuldade, sabe? Que o jogo apresenta, assim Cara, ainda continua bem tenso, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês aqui o gameplay Como é que tá rolando agora Vamos lá pra primeira fase E vocês vão entender o que eu tô falando daqui a pouquinho Quando a gente vai tá enfrentar esses caras E eles começam a bater na gente Se a gente não tomar cuidado Vamos lá As cutscenes aqui, elas continuam da mesma forma Que a gente lembra lá do original e tal Eles não mudaram nada disso, não refizeram Porque não tem como até Aí, ó Primeira fase aqui, meus amigos, totalmente refeita. olha que gráfico bem legal, os pisos ali, ó, o cenário de fundo, as paredes e tudo Aquele escrito ali também, pá. Oh, ficou muito legal, a modelagem do Sub-Zero tá bem bacana Aí vamos lá, a gente já pode chegar aqui tacando um gelinho, ó, e acompanhar o gelinho e poder pegar no cara, ó. Aí, a gente manda o combão, pá Aí tá vendo, ó, dá pra gente poder fazer esses combaços aqui com o Sub-Zero também com esse combo adicional que ele colocou, que eu não lembro, mano, desse combo no jogo original, de mandar o cara pra cima. Eu acho que não tinha. Vocês podem me corrigir embaixo se eu tiver errado. Aquela parte famigerada que desce aquela coisinha. Vamos lá. Desce aí, mano. Pô, aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui agora o esquema. Se você. Ó. Tem esse macete de você já tacar o gelo e ir acompanhando o gelo até ele pegar o cara e você bater no cara. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora a questão da dificuldade. Olha, olha isso, ó. Olha, olha. Eu tô tentando bater, mano. Ele não deixa. Beleza, matamos. Mas, cara, eu fui tentar bater e ele não deixou. Olha lá, ó, ó. Matou. É difícil, cara. Continua difícil. Uma coisa que eu achei estranha que eu não encontrei aqui, acho que ele não implementou defesa. Acho que nem tem também, na verdade, no Mythology Sub-Zero original, né? Acho que é isso mesmo. Não tem defesa. Você tem que ir desviando o personagem, Pegar ele primeiro nos combos, as magias E é isso Eu extraei um pouquinho no início A questão da defesa, mas depois eu lembrei Que o jogo original também não tem Pelo menos até onde eu me lembro Ué, morreu não? Aí, beleza, agora foi Agora vamos jogar aqui Até passar a fase pra vocês verem Que aí é, eu vou enfrentar o escorpetinho No final e tudo, ó Tacou aqui, pá, pá, pá. Vamos lá, mais um, opa, errei o oh, oh. beleza, morreu. Ah, peraí, moço. Vem. Aí. Beleza. Show de bola, show de bola. Aqui é aquela parte que a gente tem que pular aqui com cuidado. Beleza. Descemos. Tacou gelinho, ó, Acompanha. É os macetinhos, mano Os macetinhos que eu já peguei aqui brincando com esse treco, ó Vamos lá, amassa o cara aí Pronto, amassou <risos> Beleza, opa, opa, opa Aê, chamei, boa De novo, ó, macetinha lá, ó Beleza O Scorpion aqui, mano, ele é um probleminha Se eu, se eu deixar ele me bater, ele é um probleminha Beleza, ó O Scorpion aqui, mano, eu tenho que tomar muito cuidado Olha ah lá, ó Porque se ele me pega numa sequência Ele faz sequências que nem eu, mano Assim, E não me deixa cair, saca? Eita, espera, espera, espera Paciência, aí, ó Ó, ó Tem que tomar cuidado e aí aqui a gente faz o que? A fatalidade Pum. <risos> Muito bom, mano, muito bom, muito bom Aí beleza, ó, passando aqui a primeira fase Nossa, mano, dá até pra poder empurrar a cabeça do Scorpion aqui Eu nem sabia que dava Poxa. Pegamos o um mapinha Abrimos ali aquele compartimento na parte de cima Daí a gente volta ali pra poder subir na cordinha, né? Como a gente sabe, tem que subir eu nem perdi HP, né? Deixa eu ver É porque eu já joguei algumas vezes esse remake aqui, pessoal Poder acostumar com o controle pra já, pra já trazer um negócio já Bem redondinho pra vocês Então por isso que eu já tô um pouco mais acostumado, entendeu? Mas no início eu acho que pega um pouquinho um Por conta desses personagens chato que tem no jogo Mas vamos lá, ó A gente vai estar tá chegando aqui no finalzinho Pulou aqui na cordinha? Já era Aí aqui tem toda aquela cutscene quando a gente aperta Start a gente volta pra tela inicial Porque é apenas esse estágio Da primeira fase mesmo, né? esse bônus Esse estágio inicial mesmo que eu acabei de falar Que eles fizeram até o presente momento Mas nós temos um bônus level Também que eles implementaram aqui ó, Como vocês podem ver, deixa eu até abaixar um pouquinho que esse aqui tá um pouco mais alto E aí aqui é pra gente poder fazer aqueles esquemas dos obstáculos Mano, isso daqui é Tenso num nível que vocês não fazem ideia Mas aqui tem uns macetinhos pra gente poder fazer as coisas Ó a gente pode usar o clone de gelo do Sub-Zero pra poder pular mais longe, ó. ó, ó. Aí eu errei. Tem aquele, aquela quedinha característica, a gente já lembra muito bem dos clássicos aí, do classicão, né? Ó. A gente só não pode errar o esquema do pulo, ó. Aqui eu já pulei muito antes, cara. Nossa, mano, essa esse gritinho do Sub-Zero. Ou o tanto que a gente já escutou estranho, hein, gente? Meu Deus. Nossa, quase que eu fui. Fui de novo. Demorei, demorei. Vamos lá Nossa senhora, mano, o que, que é isso? Eu estou embananando todo aqui Calma, Caio, relaxa Respira, beleza, passamos Agora é só ir com calma aqui Dando os pulos certinho Pá Aqui, ó, essa parte aqui, minha gente Essa parte aqui Ela é embaçada no nível Aqui, ó, aqui eu não consigo, mano Aqui eu, eu, eu não consigo, galera, aqui eu me rendo Aqui eu me rendo totalmente, mano Ô, oh, partezinha nojenta Olha lá, ó, já errei o salto aqui Você tem que esperar ele ir já pular antes dele voltar, mano Aí quando você tá nessa plataforma aqui, ó Você já pula quando o negócio estiver vindo, entendeu? Você não precisa esperar Tá chegando lá primeiro pra você efetuar esse pulo É muito doido, cara, isso daqui Ó, já consegui, beleza Beleza de novo Vou esperar tá chegando aqui, ó Ó, oh, beleza Nossa, eu tô bem na beirada, mano Eu vou cair Ó, oh, conseguimos mais um Conseguimos Ah, meu Deus Eu tava ali na outra ponta, velho Eu tinha que ter esperado um pouco mais Tá vendo, gente? Esses são os males de jogar Mitola de Sub-Zero Nesses cenários com obstáculos Isso daqui Por mais que esteja um pouquinho um pouquinho melhor assim pra gente poder fazer esses saltos, cara, ainda assim é bastante complicado Por conta dessa questão da perspectiva de câmera e a movimentação que eles trouxeram dos jogos de luta, entendeu? E incrementaram aqui nessa parada de cenários 2D de ir para frente para trás de obstáculos e tal É uma combinação que não realmente não ficou tão boa assim no original e continua no remake também Porque assim, o cara modificou várias coisas, entendeu? Inclusive isso aqui da forma como tá com os gráficos melhorados e a movimentação do Sub-Zero melhor Dá pra poder fazer isso aqui mais fácil, mas ainda assim continua bem difícil por conta dessas questões que eles trouxeram já no original e que o cara só deu uma repaginada, vamos dizer assim, entendeu? Mas, meus amigos, é isso aí, cara. Eu só queria mostrar pra vocês aqui mesmo um pouquinho desse remake feito por fãs aí do Mortal Kombat Mythology Sub-Zero na Unreal Engine 4. Espero que vocês tenham gostado aí. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. De como vocês podem fazer pra poder baixar, entendeu? Eu vou deixar o link do vídeo do cara na real E aí vocês vão acessar lá, vão ver o que o cara tá mostrando e tal do jogo direitinho E aí ele vai ter um link lá pra vocês entrarem e baixarem também Pra vocês experimentarem no PC E depois eu trago um videozinho também mostrando o Ermac neste jogo aqui pra vocês, entendeu? Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Eu vou adorar ver os comentários de cada um aí agora também A respeito do remake, se vocês curtiram, se vocês vão testar aí um beijo pra todos vocês, meus amigos. Até mais e fuemos, pessoal.